E a composição desse produto é uma bomba de recuperação. Ele tem colágeno, queratina, elastina, depantenol e carité. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A gente está em pleno verão e aí o que acontece? Vamos à praia, à piscina, mar, água salgada, cloro, sol, apino. E o cabelo, nessa hora, ele fica totalmente detonado. Porque além disso tudo, a gente pinta, faz luzes, passa, descolore, colore. Ou seja, além dos produtos que a gente usa, ainda tem agressão do meio ambiente que detona o nosso cabelo. E para cuidar das nossas madeixas, a Tri Hair lançou um produto que, olha, é para deixar o seu coração assim, cheio de amor. Sabe qual é o nome desse produto? Infarto dos fios. Calma que o seu fio não vai infartar. Na verdade, eu vou conversar com você sobre esse produto, o que, que ele pode fazer com o seu cabelo, o que, que ele fez no meu cabelo, qual é a proposta. Vamos conversar tudinho. Agora, antes de falar sobre o produto, eu quero te mostrar como que foi feita a aplicação dele. de meio quilo então é um produto com tamanho médio ideal para você usar em família com a sua filha com a sua irmã para quem tem cabelos longos então é um tamanho bem justo para você utilizar mais vezes e a embalagem ela vem com todas as informações que a gente precisa aqui na frente a apresentação do produto com o nome da marca com todas as informações de todos os componentes. A embalagem tá com esse rose gold, assim, super fofo e bem atual. E aqui atrás vem todas as informações como utilizar, para que serve, composição, tudo aqui no potinho. E a composição desse produto é uma bomba de recuperação. Ele tem colágeno, queratina, elastina, depantenol e carité. Então você encontra aqui produtos que recuperam, que nutrem, que hidratam. Ou seja, é um complexo de proteínas para você recuperar os seus fios. E uma das coisas que eu mais gosto nele é a consistência. É um produto que rende muito, muito, muito. Porque ele é uma é uma pomada, ele não sai do pote de jeito nenhum, ele é totalmente duro. Então essa pomada, quando você aplica no cabelo, ela envolve todo o seu fio. E vou te falar, hein? Efeito desmaia de cabelo. Você passa e o fio derrete. Não é um perfume joativo, é um perfume floral. E esse perfume suave de flores fica, assim, muito, muito longe no cabelo. Você percebe, você sente, conforme mexe, que tem aquele cheirinho de cabelo limpo e perfumado. Eu recebi da marca somente a máscara de restauração intensiva. Só que essa linha, ela tem um kit completo. Shampoo, condicionador, leave-in, a máscara, né? E o óleo finalizador, ideal para quem tem o cabelo muito ressecado, para as cacheadas que precisam dar aquela finalizada, para dar aquele brilho. Então, olha, o kit é completíssimo. Além disso, ela é uma linha vegana, olha que legal. E para quem utiliza a técnica de low pull e no pull, totalmente liberada. Então, o que me marcou com esse produto, o que me chamou e saltou aos olhos. O frizz, realmente ele ficou muito controlado. Mesmo fazendo escova, aquela escova assim bem rapidinha, bem mequetrefe, que o jeito que eu faço, o frizz ficou bem controlado, eu não fiquei, eu sinto que o meu fio tá muito alinhado. Além disso, a nutrição o Carité ele dá uma encorpada nos fios. Então, quando você passa, você percebe, quando aquele efeito de desmaia cabelo, que você passa o produto, você percebe que o cabelo está macio, está emoliente. E aí, a escovação ficou ótima. Na hora que eu passava o secador e passava a escova, eu percebia que os meus fios estavam, assim, todos alinhados, sem aquela coisa muito aberta, muito sabe, elétrica. E eu achei que a máscara deu uma acalmada nisso e eu amei, né? Se você ficou interessada na máscara ou no kit completo, eu vou deixar para você, lá no blog, o link da loja da Tri Hair, onde você pode comprar esse produto. Só para você ter uma noção, essa máscara de meio quilo custa R$ 32,90 no site deles. Agora, você pode encontrar em lojas, perfumarias,